Bora começar a semana de olho no price action do Bitcoin que teve uma resistência nessa região dos 42.500 dólares. Eu vou comentar para vocês a minha expectativa para o Bitcoin no curto prazo. A gente vai dar uma olhada também na dominância aqui do Bitcoin que está perdendo força nesse momento. A gente teve uma resistência aqui nessa região de 49 por cento. Eu comentei para vocês. Nos últimos vídeos que eu estava esperando uma resistência aqui nessa região. E com isso, pessoal, a gente tem aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin e também em relação ao dólar subindo bastante. É bom lembrar que a gente tem um update aqui muito interessante para o Ethereum daqui a dois dias, no dia 4 de agosto. Isso aqui pode aqui realmente levar um, um momento muito bullish para o preço do Ethereum e o Bitcoin pode seguir. Então, vou falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, olhando o Price Action do Bitcoin. Antes de mais nada, não se esqueça aí de apoiar o canal, deixa seu like, se inscreva se você não está inscrito, tá? E comente aqui abaixo também para poder levar, trazer mais engajamento para o vídeo. Com isso, o vídeo atingir mais pessoas, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui o Price Action do Bitcoin. Bom, vamos mudar primeiro para o diário aqui, que é bom a gente lembrar que a gente teve, né, pessoal? Vários candles aqui no diário, praticamente aqui, ó. A gente teve cerca de 10 candles aqui, verdes, né? No diário. Fazia muito tempo que isso aqui não acontecia, né? Então, o Bitcoin teve um... subiu muito aqui com o com, com preço, né? praticamente desse fundo aqui até esse topo que o Bitcoin fez, pessoal. Subiu aqui 45%, tá? Então, é muito rapidamente. Então, por... bem provável de ter uma correção, tá? Então, e principalmente aqui porque a gente bateu nessa linha, nessa LTB, né? que vem lá de trás, ó. Então, essa LTB aqui agora, né? confirmando aqui, a gente teve esse esse teste na região dos 42, né? Então, aqui agora, pessoal, a gente possivelmente tem uma retração do Bitcoin, para mim, isso aqui é completamente né, saudável, na minha opinião, tá? E é um, mais uma oportunidade para gente, porque eu tô aqui, né? agora no curto prazo, com o Bitcoin extremamente bullish, tá? Essa é a minha expectativa, né? Qualquer aqui oportunidade para eu poder é, entrar aqui na operação. E acredito que a gente pode ter aqui a, um, um suporte muito em breve para o Bitcoin, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada no, uh, aqui no, no Gráfico 4 Horas. Antes, só comentar uma coisa importante também, ó. A gente tem essas médias aqui, ó as médias no diário que elas estão aqui nessa região aqui a média exponencial de 20 períodos né e a média exponencial de 50 períodos que inclusive cruzaram aqui né a média de 20 cruzou a média de 50 então aqui mostrando uma reversão aqui também né dessa dessa dessa toda essa tendência de baixa aqui agora é, então, isso aqui é um sinal positivo. Então, para mim, aqui agora, a gente está muito afastado dessas médias. né? Possivelmente, a gente vai é, retestar aqui, buscar regiões mais abaixo. né? Vou comentar para vocês daqui a pouquinho quais são as regiões que eu estou de olho aqui para o Bitcoin. Então, vamos mudar aqui para o gráfico de um, 4 horas. né? Tipo, de poder ver um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, no último vídeo do canal... Eu comentei para vocês que eu estava esperando aqui qualquer retração do Bitcoin, né? A gente ter uma, uma, uma oportunidade para entrar aqui em uma operação de long, porque, pessoal. Né, com tudo que tá acontecendo aí com, a, com, as, com as novidades do FED né do, do Banco Central dos Estados Unidos com a, a né a, tem as pequenas voltando a retomar aqui agora eu estava esperando o Windows logo também caindo muito forte eu estava esperando um pump muito forte e foi exatamente o que aconteceu o Bitcoin teve suporte nessa nessa LTA aqui né então ele teve esse suporte e foi buscar aqui essa região essa LT, LTB lá de trás que eu acabei de mostrar para vocês então a gente teve um pump aqui bem interessante de 10 quase, quase 11% aqui no Bitcoin tá então é isso que eu estou esperando aqui para o Bitcoin aqui agora, pessoal, é o seguinte, a gente teve aqui então essa resistência de 42.500, né? Então, vamos olhar aqui agora, vamos puxar o Fibonacci, ó. Primeira questão aqui, vou olhar o Fibonacci, porque a gente não teve uma correção aqui ainda considerável, né? Então, puxar desse fundo que o Bitcoin fez aqui nessa região dos 29.300, mais ou menos, né? Até esse topo, ó. Então, a gente pode olhar com o seguinte, ó. Essas regiões aqui de Fibonacci, o Bitcoin perdeu aqui a, a região de 2.36, né? Então, aqui, Fibonacci, olhando o Fibonacci... Um, um próximo nível que seria o Bitcoin, se ele perder, obviamente, esse fundo aqui na região dos 38.600, a gente tem que ficar de olho nesse fundo aqui agora, tá? Se a gente perder esse fundo aqui, a gente vai testar, possivelmente, essa região dos 37.500, tá? Eu tô de olho também aqui, pessoal, no CPR, ó, só pra mostrar para vocês, ó, o CPR mensal, a gente virou o mês aqui agora, né? Então, a gente tem outros níveis de CPR, a gente perdeu, então, aqui a primeira linha central, né? Então, a gente teria que essa região do meio que tá bem próximo dessa região de 382, tá? Então eu ficaria de olho com essa região aqui dos 37.500 dólares, tá? Inclusive, se a gente puxar o VPVR, ó, por que essa região é importante ficar atento aqui, tá? Então, guarda esse número aí, ó, 37.600, 700, tá? Então, vamos guardar esse número na cabeça aqui, agora puxar também o, o, um, o VPVR aqui também, tá? Então, a gente pode olhar o seguinte, ó, que a gente perdeu... Uh, vamos puxar o IPVR dessa essa região de acumulação aqui agora, tá? Então, a gente perdeu essa, essa região aqui agora dos 39.900, né? Que seria um... um uh, que é 39.700, a gente perdeu essa região aqui agora. Então, para mim, pessoal, próxima região de suporte seria aqui no IPVR, essa região dos 37.000 aqui, 37.700 mais ou menos, tá? Então, para mim, esse fundo aqui do Bitcoin aqui agora não está muito assim tem então, um suporte muito bom aqui nesse fundo, tá? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Mas isso aqui para mim não mostra um suporte muito interessante, vamos ver o que vai acontecer, mas eu não me surpreenderia se o Bitcoin for buscar a região mais abaixo, pelo menos a região aqui dos 37 né? e 600, 700, tá? Retestar essa região aqui, né? Então, pode ter fazer agulhada aqui para baixo, tá? Então, é importante ficar atento que ele pode buscar aqui essas regiões aqui. A gente teve candle, quando a gente tem esse tipo de candle aqui, ó, candle muito forte subindo aqui, Muita gente trocou o long aqui, então é bem provável a gente ver aqui né, as baleias jogando o preço para baixo, né, as instituições, para poder fechar aqui o pessoal, estopar o pessoal, tá? Então, para mim, isso que não me surpreenderia isso acontecer, tá bom? Mais uma expectativa que agora, pessoal, qualquer retração do Bitcoin, né? A gente. Conseguir manter aqui, tá? É, se a gente na, na minha opinião, ficando acima dessa região aqui, ó, dos 36.400 a gente vai estar bullish com o Bitcoin ainda, tá? Isso aqui é a minha expectativa. Obviamente, seria ruim perder esse fundo, mas ficando acima desse fundo anterior aqui na região dos 36.800 né? Tá? Mais ou menos, seria, pra mim, aqui, bem bullish. Seria uma oportunidade, na minha opinião, beleza? Também é bom lembrar aqui, ó, que a gente tem... A gente pode começar a formar aqui também um, um padrão de oco, né, pessoal? Então, fiquem atentos aqui agora, ó. O Bitcoin, se ele começar a subir, né tendo suporte aqui nessa região a dos 38.600 né ou até que agora a gente pode fazer um oco assim também ó, pode formar isso aqui também ó, nesse, nesse, nesse formato a gente pode ver que agora se Bitcoin começar né subir enfim né e ter uma resistência nessa região aqui dos, dos 41 mil dólares a gente pode começar a formar um oco aqui também né então isso pode você pode ficar tendo também no curto prazo com isso tá eu vou ficar de olho aqui e atualizo vocês também aí no grupo do telegram na medida que for vendo o que tá acontecendo com os gráficos beleza então pessoal o Bitcoin que eu tenho aqui agora para vocês é isso, tá? Eu estou esperando aqui uma... Estou esperando mais atração para o Bitcoin, tá? A gente tem aqui dominância também do Bitcoin caindo. Vou comentar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Isso aqui mostra para mim que a gente tem né, mais dinheiro entrando aqui para as altcoins e Ethereum. O Ethereum, principalmente, que eu vou comentar para vocês aqui a minha análise é, do Ethereum, né? Então, então para mim que o... O Bitcoin já está bem esticado, né? Tem um espaço para correção, pelo menos para a região aqui dos 37 mil lá e 600 dólares, beleza? Vamos olhar aqui então a dominância, pessoal, rapidamente, comentar para vocês aqui, ó. A dominância, até incurioso, aconteceu aqui no gráfico, ó. a gente teve esse... Não sei como é está no gráfico de vocês aí, mas o meu aqui está bem curioso. ó. A gente teve esse candle aqui, maluco, né? Pegou essa sombra toda gigante aqui, algum bug que deu no, no gráfico aqui da dominância. Mas eu comentei para vocês, né? Ao longo do, dos tempos aí que eu estava esperando, né? O Bitcoin, a dominância ter um pump, né? até essa região aqui de 50% mais ou menos que é onde a gente tem onde a gente tem aqui muita uh, né, resistência né, vai até, era um suporte né e vai virar resistência a dominância agora então a gente teve aqui uma resistência nessa região dos 49.25% aqui né de da, da dominância Bitcoin e agora aqui a gente voltou a cair né pessoal então dá até para ajeitar um pouquinho essa linha aqui agora ó. essa linha que agora ficou assim a gente tem essa cunhazinha aqui agora né então possivelmente a gente vai ver aqui o Bitcoin a dominância ter aqui agora um suporte, né? até ajeitar aqui um pouco mais essa linha, você consigo ajeitar aqui, ó, para tocar esses, esses fundos aqui todos, ó. Então a gente tá exatamente aqui agora, pessoal, ó, numa região interessante. que Vamos ver se, se a dominância consegue ter um suporte aqui nessa região dos 46.7%, é, 46. tá? Então aqui seria é interessante, se a gente romper aqui para baixo, ó. Rompendo essa cuia para baixo, a gente pode buscar aqui retestar, cair, cair mais aqui para a região de 40%, tá? Então, é importante ficar atento, né? Porque a gente pode ver aqui a, a, a dominância caindo muito forte. Isso aqui ser bom para as altcoins, mas não seria muito bom para o Bitcoin para o bull market, na minha opinião, tá, pessoal? Para mim, Bitcoin, a dominância, quanto mais ela subir aqui, tá? Melhor. Mas por que a gente está tendo também isso aqui acontecendo, né? A gente tem um update do Ethereum aí para os próximos dias, né? Uh, dia 4 de agosto vai ter um update do Ethereum que vai influenciar várias questões aí do Ethereum vai o Ethereum vai melhorar a questão das taxas do, do, dele vai ter vai virar deflacionário inclusive tá isso que vai realmente levar o Ethereum a, a virar uma moeda deflacionária que nem aí o nem o, o, é, o Bitcoin né ele vai, vai parar de, de, de, de... O supply do Ethereum vai parar de crescer, né? Porque vai começar a queimar o Ethereum em cada transação. Então, cada transação do Ethereum vai ter uma queima nessa parte. Então, isso aqui vai trazer mais receita para os mineradores. Vai deixar o preço do Ethereum extremamente bullish com esse update, tá? Então, isso aqui com isso, pessoal, com, essa, uh, com esse aguardo todo do update acontecendo, a gente está tá vendo aqui o Ethereum ter uma performance muito boa em relação ao Bitcoin. Ó. A gente rompeu aqui agora, ó. O Ethereum em relação ao Bitcoin, a gente rompeu esse triângulo aqui para cima, né? Então, essa, essa LTB aqui para cima, né? Nesse momento. Então, para mim, pessoal, o Ethereum poderia buscar aqui em relação ao Bitcoin, ó. Se a gente pegar aqui esse alvo desse, desse triângulo aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou deixar essa linha um pouco mais escura para mostrar para vocês exatamente o que eu tô mostrando, quero mostrar aqui. Vou botar aqui um amarelo também. Então, esse alvo aqui desse triângulo seria mais ou menos isso aqui, ó. O Ethereum rompendo aqui, ele buscaria essa região aqui de zero é 0,008 00, aqui, né? 0,0846 aqui, que seria, né? Inclusive, ó, é uma uma região que seria uma região de resistência para o uh, Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Então, aqui, ó, a gente tem esses topos aqui anteriores, né? Então, eu tô tô acompanhando essa essas regiões aqui também. E aqui essa região de 0,046 seria uma região de, uh, de resistência aqui para o Ethereum, tá? Então, fiquem atentos aqui agora, mas para mim, pessoal, o Ethereum está bem bullish em relação ao Bitcoin, né? Obviamente, vai ter mais resistência aqui essa região também dos 0.07, que seria uma região de resistência também, porque se a gente voltar aqui mais para trás, ó, a gente vai ver também que tem aqui né, uh, suportes aqui resistências nessa região também tá então para mim o primeiro alvo aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin para o pessoal tá obviamente tem essa região também aqui dos, dos 0.068 tá mas aqui não vou ficar tão tão uh, para mim isso que é bem provável do Ethereum passar para mim aqui eu ficaria ficar de olho nessa região 0.071 aqui e também a região né? obviamente o topo anterior, esse topo aqui também, né, mas para mim o Ethereum poderia testar a região de 0.0847, né. Vou mudar aqui em relação ao dólar para ver o que está acontecendo com o Ethereum, então vou mudar aqui pro gráfico em relação ao dólar. Então, pessoal, em relação ao dólar, olha só, o Ethereum, né, ele tá aqui agora numa região, né, nessa, e testando aqui essa LTB, né, então a gente tem essa LTB que agora o Ethereum tá tendo um um testando essa região que ele não conseguiu romper né mas para mim que agora a gente, tá fazendo, a gente tá fazendo aqui esse Wzinho também ó né seria esse W esse W aqui formando para o Ethereum ó. Então, a gente teve aqui, isso aqui exatamente o que acontecendo, ó, Esse fundo duplo aqui praticamente então para mim isso aqui pessoal esse esse esse esse W que a gente rompeu esse nessa esse topo o topo aqui então para mim a gente pode medir esse alvo aqui do Ethereum também ó tá seria mais ou menos esse alvo aqui tá então o Ethereum poderia buscar aqui em relação ao... Nesse rompimento aqui, que seria esse, to, esse, esse topo aqui, ó, o Ethereum buscaria essa região aqui dos né, quase 3 mil dólares. Tá? Essa é a minha expectativa para o Ethereum aqui agora, que faz sentido com o Ethereum em relação ao Bitcoin também. Tá? Se pegar ali 0.08 do valor do Bitcoin, né? seria mais ou menos 3.100 dólares, mais ou menos três mil dólares. Seria o valor do Ethereum, levando em consideração que o Bitcoin está aí, né? 30... 39 mil dólares, tá? Então, pessoal, bem bullish o etérico esse update aí, tá? Obviamente, na quarta-feira, né? Vocês sabem muito bem, né? O pessoal que está atrasado vai acabar comprando Bitcoin na quarta, uh, Ethereum na quarta-feira e com isso vai levar o preço do Ethereum também a dar uma corrigida. Então tomem cuidado aí para não comprar Bitcoin aí na, na, quando tem muita notícia, enfim. Né? É para ter comprado antes, né? Uh, eu estou aqui né? sempre tentando acumular mais Ethereum também, ficando de olho, porque o Ethereum tem potencial muito grande, pessoal. Inclusive, lá para outubro, novembro, vai ter mais um outro update do Ethereum aí, né? Preparando para o Ethereum 2.0. Então, isso aí vai para minha opinião, na minha opinião, o Ethereum é um ativo aí que vai virar mais escasso ao longo do tempo, vai ter mais, uh, né, a massa crítica vai aumentar ainda do Ethereum, tá? mais ainda, né, o, é o ativo, é o criptoativo que tem mais transação de todas as criptomoedas aí na, na, a gente tá no criptomercado. Então, para mim, o Ethereum tem uma valorização um potencial muito grande aí, tá? E não deem mole pro Ethereum. Pessoal, só lembrando vocês também, quem tem experiência aqui com o Mercado futuros não esqueça aí que a Prime SBT está oferecendo 50% de bônus de depósito, tá? Então, vou deixar para vocês o link aqui abaixo. Não se esqueçam de fazer isso aí, aí para aproveitar, tá? É realmente uma corretora muito boa, tá? Apoiando aqui meu canal. Então, pessoal, o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje foi esse, tá? Então, para mim, estou aqui bullish com o Ethereum, que agora no curto prazo, esperando o Ethereum buscar aqui a região dos 2.900 a 3.000 mil dólares né e o Bitcoin que ter pelo menos aí uma, uma correção na região dos 37 mil aí e 700 para mim não me surpreenderia e para mim seria uma correção bastante saudável para o Bitcoin tá bom então qualquer update vou deixar para vocês aqui no link aqui no, no canal do telegram e então participe do canal aqui tem um canal de alertas e grupo também e a gente se vê na próxima um abraço